E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, quer dizer, é o segundo vídeo hoje kkkk, kkk. mas bom, eu vou falar sobre as lives, os horários dos vídeos, quantos vídeos saírem no dia, porque eu acho que vocês não entenderam muito bem ainda, bom, sobre os horários dos vídeos, não tem horário certo, só posso dizer que vai ser um de tarde e um de noite, mas as horas são aleatórias, bom, quantos vídeos saírem no dia? Nessa semana todos os dias vão sair dois vídeos por dia, apenas quinta-feira que não vai ter dois vídeos, já já eu explico o porquê, mas tá bom, porque eu tô postando dois vídeos por dia agora? Bom, as visualizações do canal caíram bastante, no vídeo passado até teve bastante visualização, mas não é comparado como era antes, então fazendo mais vídeos, as visualizações aumentam mais tipo cada vídeo, bate 30 visualizações, em um dia vou ter 60, em uma semana vou ter 200, por isso, mas então, as lives, as lives vão acontecer toda sexta ou quinta-feira, aliás por isso que não vai ter dois vídeos quinta, por vai ter uma live jogando guitar, ou algum outro jogo, ainda vou ver, mas então, lives ou toda sexta ou toda quinta, os jogos, os jogos vão ter variados, por exemplo, eu já trouxe gênio, quis, roblox, Vou trazer o gênio X3, Vector, Etic, e os vídeos vão sair sábado e domingo. Não, geralmente, não, talvez uma vez ou outra, mas não, e o conteúdo do canal. Bom, de kits, de jogos, de críticas, aliás vai sair um vídeo amanhã falando sobre Homem-Aranha sem volta pra casa e tá muito bom, mas então é isso galera, espero que tenha gostado do vídeo, que tenham entendido os horários, as lives, etc, mas, então foi isso, falou!